No aplicativo tem como a gente ver a tua postura para corrigir. A gente não usa o aplicativo nesse sentido, tá? De amar ali assim, ó. Eu vou te explicar como é que é. Tem um final de uma, de umas aulas que a gente tem que são os conceitos, né? Da nossa metodologia. Ali vai explicar exatamente todos os pontos a serem observados, a postura, algum, né? Algum outro conceito mais também sobre a mecânica de corrida. E no final a gente ensina a pessoa a fazer uma autoavaliação, tá? Né? Como tu deve gravar para que tu coloque, inclusive, né? Os conceitos que tu acabou de aprender nas aulas anteriores em prática, para que tu possa se olhar correndo isso faz uma tremenda diferença, né às vezes a pessoa fala assim, ó, ah, mas eu não sou né, especialista nisso como é que eu vou analisar o vídeo? Se tu olhar as aulas, né, com, com atenção e depois te ver correndo, eu tenho certeza, tá, vai fazer muita diferença, porque não é uma coisa habitual que a gente se veja correndo, né, a gente... Sim. Acha que às vezes a gente sabe como a gente tá correndo por, né, pelo gesto ali, de estar tá na rua. Pô, já fiz isso várias vezes, eu devo correr assim, né? Mas aí quando a gente se filma e se vê, é diferente, né? Eu gosto de fazer esse exemplo com a galera que é, é igual tu escutar uma gravação da tua própria voz. Às vezes parece meio esquisito, né? Não soa como a gente acha que é. E quando a gente se vê correndo, é quase a mesma coisa, tá, amar a, a gente olha assim, tipo, ah, olha ali como eu tô pisando desse jeito, né? Ou então, ah, olha o meu braço, olha como eu abro ele, né? as pessoas não se dão conta desses detalhes que estão esquisitos explicadinhos ali. Tá. E como eu expliquei, né, para outro uh, colega aqui antes, também tem a opção de, né, a gente fazer essa avaliação, né, já de forma mais profissional, né, uma avaliação qualitativa que a gente faz da tua biomecânica. Aí isso aí tu pode mandar um e-mail para nós ali e a gente te passa mais detalhes, tá? Elas tem um valor diferente para quem é aluno e só para quem é aluno, beleza?